Aldenis Meira, 6511, para fazer acontecer. Você que vota 6511, que acredita na proposta de Aldenis Meira, peço também o voto para Davidson Magalhães. Davidson Magalhães é 6510. Davidson é filho de Tabuna. trouxe grandes investimentos aqui para o sul da Bahia, que com certeza vai gerar emprego e renda para a nossa região. Davidson Magalhães é 6510. Denis Meira, <risos> eu já falei para você, viu?